E depois que tá tudo aprumado, alinhado, você vai e faz puf, o chumbamento com o chumbador, super normal, pode fazer isso. Eu até recomendo. Lá na minha imersão de steel frame que acontece lá na fábrica, né, três dias, é super bacana, você que não sabe, tem um link aqui embaixo no descritivo, vai lá dar uma olhadinha. Eu dou essa dica pra você, tá, de você fazer primeiro a ancoragem provisória e depois você faz a permanente Outro cuidado que você precisa ter na sua obra, além, né, da manta asfáltica que foi que a gente mostrou, são chapas de reforços. Muitas vezes, né, a treliça por si só, ela não resiste ao carregamento, né? Você precisa fazer alguns reforços na sua treliça. Esses reforços podem ser com chapa de bucê, que é o que a gente tem aqui, e o aumento do número de conexões, e essa é a função da chapa de você Ou então pode ser como? A parafusão de alguns perfis laterais a mais na sua estrutura. Todo, todo esse reforço são cuidados que você tem o quê? Para laje, por exemplo, aqui não vibrar. Então, se você tem uma obra de steel frame que ela acha está vibrando, que ela não está muito boa, busque entender o porquê, né? Se ela falha no cortante, se é na flecha, se é no momento, onde é que está falhando e faça esses reforços com chapa de gussê ou o perfil na lateral para poder melhorar essa parte. Vem cá, vamos lá dar uma olhada. Em seguida, a gente tem aqui um negócio muito interessante. Arquitetonicamente... Né? Eu acho que tá na moda, né? Foi na casa de maricá, na casa de camboinhas, tudo quanto é casa tá botando. O arquiteto quis aço pesado exposto. Então aqui na frente a gente tem esse hall, né? Em que, por concepção estética, tá? Não é porque o steel frame não suporta, mas estética, isso tá na moda já. Terceira casa, viu? Vocês aqui no YouTube, se não viram todos os vídeos, vai lá ver. estão botando aço pesado com steel frame. E é legal vocês entenderem, verem que pode... Pode ter essa mistura dos dois sistemas sem nenhum tipo de problema, tá certo? O que é importante você entender? Você respeitar que um material trabalha diferentemente do outro, né? Você respeitar que muitas vezes o aço galvanizado, se o seu perfil não tiver pintado, encostado direto né, no outro aço, também pode dar reação galvânica, entendeu? Você entender que o comportamento de um material é diferente do comportamento do outro. Mas lá em cima na cobertura, ó, se vocês verem, olha que legal. São os pilates de aço pesado e o painel do telhado lá em cima da cobertura de steel frame. Então a gente tem um sistema completamente misto. Olha só, incrível, né? O que mais a gente tem aqui? O contraventamento ele é fundamental para estabilização da estrutura. E quando eu falo estabilização, é o seguinte, essa sua casa pode mexer para um lado e para o outro. Com o quê? Com movimentações, cargas horizontais, né? Pessoas andando, vento, cargas horizontais fazem ela se mexer. E como é que a gente faz essa estabilização? Com contraventamento. Esse contraventamento pode ser um, uma treliça embutida, como vocês estão vendo aqui. Pode ser um X. E ó, ele tem que estar bem esticadinho igual tá aqui. Você pode trabalhar com eles em composições, tem tá? Tem outro X aqui, ó, que legal o X aqui direitinho, bonitinho. Tá vendo? E tem o contraventamento em cá também. Você pode trabalhar com um, dois, três, diversos tipos de contraventamento. Não tem problema. O mais importante é você garantir a estabilização da sua estrutura. E é assim que a gente faz normalmente nas né, nossas obras. A gente tem a parte de instalações. Vem cá desse lado e dá uma olhada. Aqui a gente tem a parte elétrica. E todo mundo pergunta qual é a forma correta de se fazer a parte elétrica numa obra de steel frame. Você vai trabalhar com conduíte corrugado, igual vocês têm aqui, tá certo? Normal, sem nenhum tipo de problema. E passando a fiação, tá certo? Um cuidado muito grande que você tem que tomar na elétrica. A gente tem que fazer sempre o aterramento da nossa estrutura de steel frame, porque o aço é um condutor, tá certo? Se a gente faz o aterramento, a gente não tem problema nenhum. Agora, se você não fizer o aterramento, você pode ter certeza que alguma hora você vai ter algum problema no seu circuito elétrico. Normalmente a galera de elet... eletricidade? Eletricista? É. Engenheiro elétrico! <risos> vamos saber explicar isso tudo mais. Ainda mais vamos falar como tá a do gaiola de Faraday e do para-raio. É muita história boa. Eles são especialistas, eu não sou muito, não. Mas é elétrica então você vai fazer normalmente, você tá vendo? A gente passa os conduítes pelas paredes, e eu vou te dizer que uma grande vantagem é a gente deixar os perfis todos furadinhos. Porque facilita muito, gente. Quando a gente fala de alvenaria, o que que acontece? Você sobe uma alvenaria, quebra, quebra, quebra, quebra. Passa os conduítes, depois chumba, bota massa em tudo de novo. É uma loucura, eu nunca vi muito sentido nisso, né? Nas pessoas construírem para depois quebrar e reconstruir de novo. Eu achei a ideia de jerico, meio sem pé em cabeça, tá? Então a gente tem vantagem que a gente tem os furos pro conduíte passar sem nenhum tipo de problema, facilita muito. E depois a gente faz o fechamento com o dragão, tá? Quando a gente fala da parte superior, a gente bota as caixinhas de iluminação, de passagem, como vocês podem ver. E os conduítes eles podem ir por dentro ou por debaixo da treliça. Vai depender muito de como é que vai ser a sua solução de forro, o teto da sua construção, tá? Os dois sistemas funcionam. E aí, o que, que eu vou te dizer que eu gosto? Né? Quando você tem a parede oca, quando você tem... A treliça, os conduites passando por dentro das treliças Qualquer tipo de alteração e manutenção que você quiser fazer é muito mais simples Você abrir o um gesso, você mexer e você ter a parede de isso se torna muito mais simples Se você tem um alvenaria, você tem que quebrar a parede toda pronta, pintada Chapar ela para depois emassar a parede inteira e pintar ela inteira No drywall não, é só naquele ponto e as pinturas elas aceitam retoque Então fica muito mais fácil, você pode fazer só num local específico né? Então o jeito correto da gente fazer né? a elétrica é assim, passar dentro dos furos, bonitinho, ter o conduíte e você ter o correto aterramento da estrutura, né? Vamos olhar Aí, mais comigo. Passar. Continuando, falando sobre instalações, vamos agora para a nossa parte de hidráulica. Você já entendeu um pouco, né? Médio, mais ou menos, espero que muito bem. <risos> toda a parte de elétrica. Agora que a gente vai falar de instalação de água, esgoto, essas outras coisas, eu vou estar te mostrando alguns detalhes importantes. Primeiro, igual a tubulação de elétrica a gente passa por dentro da parede, é a tubulação hidráulica também. Aqui, no caso, a gente tem o tubo de cobre, que é muito comum a gente estar utilizando em obras né, água quente. de água quente. Então, o que, que a gente tem? A gente tem a tubulação de cobre, que é feita, Normal, sem nenhum tipo de problema. E aí tem um detalhe específico que eu recomendo que você faça, não só no cobre, mas em todas as tubulações de água. Primeiro ponto. Tubulação de água, ela treme, ela trepida. Com a pressão da água, o que acontece principalmente quando a gente trabalha com água pressurizada, que vai ser o caso daqui, né? Com a questão de abre, fecha a torneira, etc., a tubulação vibra, né? E o cobre, ele não pode encostar no ácido galvanizado. Lembra que eu falei que o ácido galvanizado é incrível, mas ele é chato, que ele dá reação química? Outro material que ele dá a reação química é com cobre. Então, você tem que fazer a proteção do encontro do aço com o cobre, igual eles fizeram aqui no caso. Eles utilizaram uma espuma. Acho incrível. Você pode usar aqueles anezinhos prontos também, né? Que tem tipo da tigre, da atlas. Astra. Astra. Astra. Tem vários anezinhos. Mas você pode usar essa espuma, que é a espuma segura assim, o tubo para não trepidar e não ficar fazendo barulho dentro da parede. E também evita o contato do aço com o cobre, que gera corrosão também. Então toma cuidado e fica ligado nisso. Além do tubo de cobre, o que, que você mais vai ter nas obras de steel frame? Vamos dar a volta por aqui. Então vem cá. Quando a gente fala de tubulação de água, né? o que, que a gente tem? A gente tem o nosso tubo ok? hidráulico, normal também, <risos> que você vai estar passando entre os perfis. tá? E aí a mesma coisa que o do de cobre, a gente tem que proteger para ele não trepidar. Então, você tá vendo que eles botaram várias espuminhas? Que é para aqui, ó. A água pode vibrar e o tubo vai estar tá aqui, certinho, né? Você vai trabalhar com as saídas. E aí, o que, que acontece? Aqui, essas saídas, o que, que é muito comum o pessoal utilizar? Utilizar, às vezes, umas tra... é, abraçadeiras metálicas, reforço metálico, reforço de madeira. O importante é o registro também, a gente travar para ele não movimentar. Então, esse é algo que provavelmente eles vão estar tá fazendo posterior mas que você tem que ficar muito atento, muito ligado quando a gente fala de instalação de água. Registro. Normal, gente. Você vai usar o registro normal. É, conector, joelho. Normal também. A instalação, ela é normal. A única diferença é que ela é muito mais simples de ser executada. E até uma dica importante, né? Quantas vezes você ouviu falar que o tubo estourou, que alguma coisa aconteceu, e você teve que quebrar a parede toda, botar ela abaixo para poder refazer aquela parte? No steel frame, idem. O tubo vazou, tá dando algum problema de filtração, né? Um joelho, a cola tá falhando, né? A gente abre somente nesse ponto, faz o reparo. Então, o drywall tem essa vantagem de ser muito simples, de dar manutenção. E aí, quando eu falo drywall, é porque internamente a gente fecha o steel frame com drywall, tá? Com as chapas de gesso cartonado. Galera da placa, fica ligada, Inclusive, gente, drywall melhor. Impossível. Melhores placas, eles têm placa pra tudo que você possa imaginar. Olha, tem placa impact, performa, fonic, olha, Performa RU. É uns negócios assim que eu amo de paixão. Dica pra você. Se você for fazer a sua casa, não deixa de entrar no site deles e ver, tá? Porque, inclusive, você quer fazer um reforço? Né? Você pega essa abraçadeira, você tem a sua placa performa mais resistente, você prende na placa e foi, vida que segue. Então você tem placas específicas que se tornam perfeitas para isso, tá? Agora, quando a gente vai falar de esgoto, né? Quando a gente tem um esgoto, não adianta. Esgoto não vai passar dentro da sua parede de steel frame. O esgoto vai passar por fora, né? São tubos de 100, como vocês podem ver. Aqui já está preso com a braçadeira direitinho para o tubo, de novo, não trepidar, não mexer. E aqui, depois, a gente faz uma bonequinha. A gente esconde esse tubo. Mas não adianta achar que você vai embutir o tubo de esgoto na parede de tio frame. Isso não acontece. Nem na alvenaria embute. É, na alvenaria às vezes, né? Quando bota aquele tijolo deitado. Acho que embute sim, mãe. Embute nada. E maninha tá aqui de vídeo meio. Gente, depois dá aquele like pra mãe, viu? E os tubos? Saindo do radier. Tá, os tubos saindo do radier, a gente tem que tomar sempre cuidado com esse alinhamento. Por exemplo, aqui coube certinho, viu, gente? O tubo batendo, que legal. Eles botaram o tubo certinho batendo na parede. Então, essa parte de locação de tubo no radier é chata, viu? Na hora da concretar, você tem que segurar pro tubo não mexer, tem que usar topografia. É uma dica que eu dou pra você Se você vai fazer coisa por debaixo do radier, bote topografia, a gente, bota, porque você é o dinheiro mais bem gasto da sua vida pra você não ter dor de cabeça. O que, que eles adotaram e no fundo é a minha solução favorita hoje em dia de fachada, tá? Glass Rock X. Glass Rock X é uma placa de gesso com fibra de vidro que você utiliza na sua fachada. É um gesso que é resistente a sol, chuva, intempéries, etc. É gesso, mas ele tem fibra, ele tem uns cabelinhos na composição dele aqui, ó. Tanto no papel quanto na composição do gesso, tá, gente? Não acho que é só o papel, é no gesso também. E que aí é essa placa, qual é a vantagem dela? Ela não trabalha termicamente, ela não absorve água. Então a probabilidade dela da trinca, da fissura, é muito inferior. Né? Qual o problema da sementícia? A cimentícia é muito resistente? É. Ela é muito boa? É. Mas ela termicamente trabalha muito e ela tem a questão de absorção de água, que ela absorve água. Por isso que nas placas cimentícias a gente precisa da junta de 3 milímetros. Aqui a gente não precisa, aqui deve ter só de recorte de placa que eles estavam utilizando, mas por exemplo, mais por cima você não tem a é junta seca. Uma junta na outra aqui, ó, encostada. É uma junta na outra. Não tem junta de dilatação. Quando a gente fala da cimentícia, precisa da junta de dilatação. E se você não bota junta de dilatação, vai dar merda. Vai dar merda sim, porque aquela porra trinca. E é o inferno do capiroto invertido ao avesso. Você não tem noção. E aí quando a gente fala também da Gleyrock, né? O que que facilita? Como é que é o tratamento aqui? Eles vão vir primeiro, né? Se você reparar assim, eu não sei se no vídeo dá pra ver. Tem um rebaixo aqui na junta. A gente faz um tratamento primeiro nas juntas uma tela de fibra de vidro e base coat só na junta, tá? E aí depois eu venho com a tela de cobertura que é em cima de toda a superfície é um rolão assim, ó, de um metro acho que eles têm ali no container, eu vou pegar para mostrar para vocês, é um rolão de um metro, assim que a gente abre em cima da nossa fachada e aí a gente faz base coat na fachada inteira entendeu? E quando a gente bota essa tela na fachada inteira com massa na fachada inteira o que que acontece? Não trinca não dá problema. E é por isso que eu gosto desse sistema. Porque essa placa daqui é foda, é boa pra caramba. Poxa, ele é um isolamento acústico, né? Pô, a gente tá do lado da rua, vocês escutaram os carros passando? Pô, tem que ter um isolamento. Gente, é lante de vidro. Lante vidro é incrível. Agora, qual é o truque, né? Pra você ter o um isolamento acústico perfeito? O perfeito é de 90. Tem que ter vidro ocupando todo o espaço de 90. Né? Então, por exemplo, né? Quando a gente vai falar da isover, tem WF 50, 75 e 100. Qual o que eu vou usar já com o meu perfil de 90? 100. Não vou usar de 50. a minha mãe riu. Para de rir, mãe. Não tô rindo porque o nego adora fazer besteira e bota só na metade. Bota alão de 50, pô, Pois porra. é, gente. Então, se você tiver uma obra, para saber que ela vai ficar com a acústica perfeita, que não tá te enrolando, vê se ela devido tá preenchendo a parede toda, entendeu? Ah, o cara vai botar duas de 50. Pode pôr duas de 50. Não tem problema. Ela tem que preencher o espaço todo tá certo então a lã de vidro ela atende gente atende eu gosto muito dela tá porque hoje em dia a gente tem aquelas lãs recicladas que elas não coçam eu acho isso muito legal a de vidro reciclado e aí o que que acontece você trabalha com a lã de vidro o isolamento acústico é perfeito pode trabalhar com a lã de vidro na parede externa na parede interna eu casa de alto padrão assim eu botaria em tudo viu até no forro até no forro eu botaria Entendeu? Essa casa aqui é top. Depois eu vou botar uns 3D aqui pra vocês. Vem, toca tá, tá comigo. Então, a lã de vidro vai fazer toda a diferença. Não precisa... Ah, eu vou botar espuma expandida, lã de rocha. A lã de rocha é muito bom pra incêndio, né? Tipo, eles vão ter uma lareira. Bota lá lã de vidro na lareira. Lã de eu rocha. Lã de rocha na lareira. Na lareira, bota lá lã de rocha. Mas o resto, gente, bota lã de vidro aí da Isover, É excelente. Você acha fácil no mercado. Custo-benefício incrível. Preço incrível. Sabe? Distribui no Brasil todo. Tô dando é um dica porque é mais fácil que vocês mandam. Ah, eu quero uma lista de fabricantes e fornecedores. Então vai anotando, tá? Vem comigo. Ah, e você sabe o que você vai ver lá em cima? Uma solução de laje. Que isso eu, eu, eu fiquei rindo. Eu falei, gente, André, você errou pelo exagero, né, gente? Ela fez uma, ela fez uma laje, cabe tipo assim, cinco hipopótamos em cima. É sério, cinco popótamos e não dá nada na laje. É um negócio assim. Eu já falei pra ela. A próxima não precisa ser tanta. Ah, lá eu fiquei com medo. <risos> Fica tranquilo, gente, velho.